Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim! Você sabe que existem muitas formas de emagrecer. Existe como emagrecer com dieta. Existe como emagrecer sem fazer dieta. Existe uh, um, alguns facilitadores da forma de emagrecer, embora... Bom tem os facilitadores de forma de emagrecer, tipo fazer um pequeno exercício físico embora não seja garantia de que você vai emagrecer se não tiver um treinamento mas uh, já é um começo, pra, mas pode ser um complemento caso você esteja fazendo uma dieta ou alguma coisa para emagrecer mais rápido Uh, eu vou te mostrar o blog que tem treinamento de como emagrecer de forma fácil e simples.